gosta de resultado rápido e eficiente. Eu sou a Thaís Fernandes e eu já vou te falar mais sobre o nosso queridinha de hoje, mas antes deixa aquele like e fique por dentro dos nossos conteúdos com dicas e muito mais. <risos> Em óleo de macadâmia, te apresento a linha Absolute Restore da Soul Hair Professional. Nutrição profunda para cabelos cacheados, cabelos ressecados e que passaram por agressões químicas ou altas temperaturas que resultam no aumento do frizz e também opacidade dos fios. Desmaia os fios em apenas 3 minutinhos, resultando todo no cabelo mais macio, com muito mais brilho e penteabilidade. Gostou? Então deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas e sugestões. E também compartilhe o seu trabalho com o So Hair através da hashtag So Hair Academy. Um beijo da Tá e até o próximo vídeo!